Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje, aqui no Coquetel App, a gente vai falar sobre um assunto que eu sei que vocês gostam, que é o Verlon. Então esse é o terceiro episódio dessa série sobre músicas em francês que falam sobre francês. Então a gente é, teve uns assuntos diferentes entre corrigir a ortografia e também falando sobre a música francesa. Hoje a gente vai falar sobre esse assunto mais jovem, que pra mim também é meio complicado, porque, assim, eu não sou assim tão jovem pra estar tá por dentro de todo o assunto do, do povo lá do, do TikTok, do, do povo que fala ao contrário. Então, em francês, é, pra quem não tá ligado nesse tipo de gíria, é... As pessoas mais jovens, digamos assim, os adolescentes, eles têm um tipo de gíria que se chama le verlan, que é, significa colocar as coisas no inverso, então você troca o começo com o final da palavra e aí você forma uma palavra completamente diferente, mas para dizer aquela mesma palavra. Só que assim, fica difícil de seguir quando tem bastante coisa, sabe? Mas vamos lá, vamos escutar essa música, ou vamos conversar sobre essa música, melhor dizendo, é, que se chama Le Verlon. Essa música é do Queredin Soltani. Eu acho que é assim que fala, não tenho certeza se é, se é assim que fala o nome dele. É, mas ele dá nessa música uma explicação direta de, ó, pra falar isso você diz isso, pra falar aquilo você diz aquele outro. Então é praticamente uma aulinha de Verlon. Vamos lá ver como é que tá? Então a primeira coisa que ele fala é pour dire copain, tu dis poteau. Então, copain em francês é um amigo. Então, para dizer amigo, você fala poteau. Então, poteau também vem da palavra pot, que é um amigo também. Então, copain é a, a forma em francês que você pode chamar, uma das formas em francês, né, que você pode usar para falar amigo. Pot. Também é uma maneira já um pouco mais informal para falar amigo, mas aí derivado ainda de pot, quando você tem putô, é mais jovem. Aqui não ocorre esse fenômeno de trocar o começo pelo final da palavra, mas é a gíria que eles usam. Então vocês vão ver que não vai ser em todas as palavras que vai ter essa inversão, mas ele vai trazer aqui também outras gírias que são bastante usadas e que é... Todas elas vão é, construir esse vocabulário mais adolescente de gíria, le Verlain. E ele continua, un ami proche, tu dis gros. Então, para um amigo próximo, você chama de gordo. Então, quando você tem uma amizade já bem íntima, ao invés de chamar o teu amigo de potô, como ele falou no, no começo, você pode já chamar ele de, ei, gros. <risos> e aí, gordo? Independente se for gordo ou não, né? Gordo é só ali o nome carinhoso. Pour les vacances, tu dis va. É esse daí, é Vernon. Claro. Então, vacances, quand en va. É assim que eles vão dizer. Pour les voitures, tu dis go -va. Go -va, até onde eu sei ali, também não, não tem uma inversão. Eu acho que não tem. Vago. Acho que não. Então, gová. Eu acho que vem do, do hip-hop. Às vezes, na, nas letras de hip-hop, eles colocam, assim, os termos diferentes. E aí, os jovens começam a, a seguir. Então, tem um monte de gíria para falar carro. Mas, govar vai ser de um público bem jovem. Então, tem, sei lá. bagnole, Kesse. Essas também são gírias para falar carro. Vocês lembram de mais alguma? Te faire avoir, c'est hotka. Então... Te faire avoir. quest que ça veut dire, se faire avoir? Quando eu uso essa expressão em francês, ah, je me suis fait avoir, se faire avoir quer dizer eu fui enganado. Me passaram a perna. Fui lá na feira comprar mamão, chegou podre. <risos> je me suis fait avoir. Então, me enganaram, me passaram a perna numa mão. Posso usar nesse sentido. Mas ali, então, se faire avoir em francês. E aí ele usa o verlon. Ele fala se faire avoir, c'est rote Então, na gíria, você pode usar a palavra carotte, que é cenoura, é para substituir o avoir. Então, se faire avoir é ter sido enganado, ter sido passado a perna. Você pode trocar o avoir por carotte. Então, ali a gente já tem uma gíria. Mas aí, os jovens chegam e no verlon, eles vão trocar o. Ao... Sentido da palavra carrote e eles falam que c'est hotka. Ao invés de carrot, hotka, você fez hotka. para dizer que você foi enganado, que te passaram uma perna. No verão Un se c'est quebra. Então bracage é quando é entram na sua casa para roubar. Como é que fala isso? Bracage é roubo, será? <risos> roubo, roubo, roubo, roubo, tá certo. Então, embracage, um c'est qu'ébrat. Então, eles ali inverteram e fica quebrar. Ambracage, um, um roubo, um quebrar. Por de j'adore, tu dis kiff. Então, kiff também não é uma inversão do violon, mas é uma gíria bastante usada, é... não só pelos adolescentes também, essa eu já acho que ela é um pouquinho mais abrangente, porque eu conheço, tem umas aqui que eu não conheço, nunca ouvi falar, é, eu tive que estudar para fazer o um vídeo. Mas o kiff, assim, ah, sage o kif. Ah, isso daí eu curto. O kif é mais ou menos o curto no nosso português brasileiro. Pour dire cheveux, tu dis tif. Esse daí eu não conhecia, mas quando eu fui pesquisar na internet, parece que tem vários, até salão de cabeleireiro que se chama tif. Então, para dizer cabelo, você diz tif. Esse eu não conhecia. E pour quant à fond, tu dis amf. de novo trocando o sentido da palavra fome, fa para anf. Un africain, tu dis kampf. Então ali é, também é um pedacinho né, da palavra de africain. Então para um africano, você vai dizer kampf. E por dire bourgeois, tu dis bonjour. Então, um burguês, você vai inverter e bonjour. Não. Joabour. É complicado esse negócio de violão, mesmo com as anotações. Pour flirter, tu dis pécho. Então, para flertar, você vai dizer pécho. E peixot, esse eu conheço, é o verlan de choper. Então, choper é quando você pega alguém ou você pega alguma coisa. Então, você pode dizer que você choper um vírus, por exemplo, choper um vírus, para dizer que você pegou, e choper já é uma gíria. tá? Ou você pegou alguém. Você pode dizer também ah, j'ai choper la voisine. E você, quando usa o verlan, aí vai ficar pechou. Então, no verlan, choper vira pechou, que é o pegar. Por isso ele usa ali para flertar, você diz pechou. Um Por dire joão, tu diz bedou. Enjoin, então, é um baseado de maconha. Mas aí eu não sei como traduzir o o resto, porque pra mim baseado já é gíria. Não é? Un um, um João é um baseado. o um João baseado. Tá. Então, na gíria mais jovem, a gente vai falar um B2. Um b seria o quê a tradução? Um fino? Um. Uma perna de grilo. Uma perna de grilo. Mas é que perna de grilo é necessariamente pra falar que é fininho, né? Não é simplesmente uma gíria. Para dizer. é um beck. É, então bedo vai ser a forma é, bem informal de chamar um baseado. Então, Anjoan é mais usado por todo mundo, bedou vai ser mais jovem. Filho de la nuit, tu misto. Então, garota da noite, misto. mistos também pode usar para xingar tipo, é puta. Mesmo, né? Mas ao invés de usar você pode usar misto. Tanto pra xingar alguém quanto pra realmente é, falar de uma prostituta. Você pode falar misto. une un misto, né? Mas de novo é, é bem jovem. Tá, gente? Por dizer avar Então, avarento você vai dizer crevar. E pra mim, crevar é uma gíria, mas ela já Parece, assim, até um xingamento. Porque quando você fala que uma pessoa é avarenta, é porque ela é próxima do dinheiro ali. Ela cuida bem do dinheiro. Mas quando você usa crevar, em francês, na minha opinião, ele já é meio que um xingamento. Assim, é um avarento com um filho da puta junto. <risos> un immigré, c'est un bledard. Então, ele fala um imigrante, então é um bledard. E eu pesquisei, essa palavra, ela se refere principalmente para os imigrantes africanos. Eles mesmos se chamam de blédar. E aí vem o refrão, ele fala assim, je suis désolé, je suis une brêle en anglais, ou seja, me desculpe, mas eu sou muito ruim, em inglês, une brêle, que também é uma gíria para se dizer quando a pessoa é ruim, né, quando a pessoa não manda bem em alguma coisa. Em francês você pode dizer também nul, je suis nul, que para dizer que eu sou muito ruim, ou je suis une brêle. Aí na gíria, bem mais informal. Então, eu fiz uma brella em inglês, pas trop ma de te. Então, ele diz, não é muito a minha xícara de chá. E aí é uma expressão, na verdade, em inglês, que é It's not my cup of tea. Então, não é o que eu prefiro. né? E ali ele traduziu para o inglês, c'est pas ma tasse de não é a minha xícara de de chá, mas que a gente pode usar também essa expressão em francês, traduzida do inglês, para dizer que é, não é o seu assunto preferido, não é o que você gosta muito. E depois ele diz uma frase em inglês que eu não entendi nada. Ele escreve assim, Baby never stone, we... não, eu vou até ler aqui. Baby never stone, we stay. O que isso quer dizer? Isso não quer dizer nada. Em inglês, baby, never stone, we stay. E ele continua. O je m'en sors mieux, c'est dans ma langue le verlan. Então, onde eu me dou melhor, sans sortir, sans sortir bien. Então, é se dar bem em alguma coisa ou entender bem de algum é, assunto, né? Então, o je m'en sors bien, onde eu me dou bem, é na minha língua. No verlan, c'est dans ma langue, le verlan. Je suis bilingue, je le parle même couramment. Então, eu sou bilíngue, Eu falo o verlan até fluente. Eu falo fluentemente. Je le parle même couramment. E ele continua, ele faz a mesma partezinha que ele fez do inglês. Ele fala do alemão. Ele fala, je suis désolé, je suis un cancre en allemand. E un cancre é a mesma coisa que é nulo também, então uma outra maneira de você dizer que você é ruim, um cancro é tipo um aluno ruim, um aluno que não vai estudar, você é est Então ele diz, eu sou desolado, eu sou um cancro em alemão. E aí depois ele coloca uma frase em alemão também. Vamos ver a, a frase em alemão, eu também não entendi. Mas eu acho que é, é, é essa a ideia da gente não entender a, a frase na, nas outras línguas. E aí ele continua brincando com aquela expressão, só que ao invés de falar de thé", e ele fala mon bol de Então aí ele já faz mais uma adaptação, eu não sei se essa adaptação é referente à cultura francesa ou à cultura alemã, porque ele tá falando que ele não é, não é bom em alemão e ele fala mon bol de Então não é muito o meu bolo, é uma cumbuca, não é muito minha cumbuca de leite. Então antes ele falou, não é minha xícara de chá e agora ele falou, não é minha cumbuca de leite. Mas de novo, continuando com essa ideia de não é o meu assunto preferido. Le ist du sprecht nicht, du schlafen. Eu não falo, você dorme. <risos> então, para mim também não faz sentido essa frase em alemão. Mas esse é o refrão, e aí ele continua com a aulinha de Verlon explicando. Então, pour dire bonjour, tu dis west. Wesh. Wesh também não é uma palavra invertida, mas é uma expressão. Eu acho que essa expressão ela vem do árabe, se eu não me engano. É, só que no árabe significa alguma coisa um pouquinho diferente. No francês, você pode simplesmente falar oi, por isso ele diz por dire bonjour. Então, para falar oi, tu diz "wesh". É a mesma coisa com e aí, beleza? Mas eu sei que o "wesh" também pode ser usado como uma palavra para você mostrar sua surpresa, uma interjeição, sabe? Tipo, um, "nossa, wesh!". Em frase completa, tu diz "wesh, bien", que é a mesma coisa com "oi, tudo bem? E aí, beleza? Wesh, bien?". Por onereux, tu diz rush. Então, onereux é algo caro, né? Que vai ter bastante valor. Eu não sei se tem uma outra palavra em português para dizer é isso. Eu coloquei caro aqui também. Então, por onereux, tu diz rush. E rush é o verlão de caro, que é cher, né? Então, algo que é caro, cher, a gente faz o verlão e fica rush. Por der mon frère, tu diz ruff. Em que é também o verlão de meu irmão. Para o meu irmão, para dizer meu irmão, você diz Ruff. Nesse sentido de meu amigo, né? Quando a gente usa também em português o... E aí, brother? <risos> é o meu brother. <risos> então, é é meu frère ou Ruff. Por português, tu lhes E nesse sentido, eu acho que tos deve ser um pouquinho pejorativo. Eu não tenho certeza, eu pesquisei um pouco. E eu encontrei pouca coisa. Se vocês puderem me ajudar também. Então, é uma gíria mais pejorativa para português. Tos. E depois, um belo filho de bastos. Então, para uma menina bonita, um belo filho, você vai dizer bastos. E bastos, na verdade, significa é, munição de uma arma de fogo. É um bastos. Então, uma... Menina muito bonita, você usa bastos. E é engraçado de ver que eles usam bastante dessa questão de armamento de guerra para falar de mulher bonita. Então, bastos, aqui a gente viu nessa gíria mais jovem. Mas pra uma mulher bonita você também pode chamar de canon, por exemplo, um canhão. O que é muito engraçado, porque em português, se a gente fala que a menina é canhão, a gente sabe que não é uma coisa muito boa, né? Pois em francês é ao contrário. Um filho, canão, é uma mulher muito bonita. Acho que a gente pode também chamar de bomba, Sete-fis, set-un-bombe. Set, pra dizer que é muito bonita. Então, ó lá, ó. Munição de arma de fogo, canhão, bomba. É tudo coisa boa, tá bom? No francês. Por gratuit, c'est gratos. Gratos também é uma gíria que eu já ouvi bastante, então, de todas as idades. Falando gratos, pra mim não é uma coisa especificamente jovem. Por associé, tu dis mon Então, para associado simplesmente sós. Mas ali associado não quer simplesmente dizer o seu sócio, mas você também pode falar de um amigo muito próximo, você pode chamar de sócio. Poder va, tu diz sabum. Então, para dizer tudo bem, você diz sabum. Amek chelu, tu diz macdum. infelizmente, eu não consegui entender essa frase inteira, mas vamos lá. Eh, amek chelu, chelu já é um verlão, é o verlão de luxo. Lush significa alguém estranho, alguém meio suspeito. o mechilu. Então, um cara estranho. E ali eu já tô falando no verlão, tu de Macdum. Eu pesquisei, não consegui entender o que que significa esse Macdum, talvez seja alguma referência cultural, alguma pessoa específica. É... mas não sei, fiquei boiando. Aí, alguém entende? O que que é essa parte? Rassurer, tu de t'inquiète. Então, para rassurer, que é dar segurança para alguém, é segurar, segurar alguém? Não, é assegurar, então para assegurar alguém, para dar confiança para a pessoa, por rassurer, você vai dizer tanquete, que vem de tanquete, pa, não se preocupe, então não se preocupe, ne t'enquête pas, ne t'enquête pas, mas é uma coisa que a gente fala tanto que ela vai é, sendo lapidada. Então, se alguém simplesmente fala, t'inquiète, quer dizer, não se preocupe, por mais que ele não esteja falando não. Porque como a frase ela foi virando, ne t'enquête pas, t'inquiète pas, t'inquiète. Então, na tradução literal é, é simplesmente se preocupe, só que ela quer dizer, não se preocupe, T'inquiète. não se preocupe. Não se preocupe. E por exclamar, tu diz, arrête. Então, quando alguém está te contando uma coisa que você não está nem acreditando, você fica, ah, mentira, é aquela coisa, arrête, ça c'est pas vrai, pare, né? Pare de me falar isso que é, é mentira, não estou acreditando de tão surpresa que você está. Então, por isso, para se exclamar, por se exclamar, tu diz, arrête. Un beau garçon, tu dis gosbo. E aí é o verlão direto, né? Então, pra um menino bonito, você vai dizer... Normalmente é bogos, tá? Então, um menino bonito a gente chama em francês de... Ah, c'est é tão un bogosse. Pra dizer, é um moleque bonito. Un gosse. É uma gíria pra falar um moleque, mais ou menos. E, então, un gosse, Mas ali no verlon, então, vira un gosse bo. que tomar cuidado, porque gosse, eu sei que... Significa moleque em francês da França. Só que no francês do Canadá, eu ouvi falar que significa testículos. A mec fidel te mito. E essa é a única frase onde ele não está usando sinônimos, porque ele fala o quê? Un mec fidel. Então, a mec, um cara fiel. A mec fidel, um cara fiel, você chama de mito. E a mito, na verdade, é um cara mentiroso. Então, o Mito é aquele contador de histórias, aquele seu amigo que chega falando que fez, assim, milhões de coisas e que você sabe que não é verdade, mas ele é cheio de querer contar as histórias e de coisas que você sabe que não são, assim, tão possíveis. Informateur, c'est Pukav. Então, informateur vai ser uma pessoa que é um delator, um informante. E eles chamam de Pukav. Então, na gíria. X9, é isso aí, então um Pucave, um X9. E lá na última frase, une fille très moche, c'est un Trave. Então, uma menina muito feia é um Trave, que é só o diminutivo da palavra Travesti, que você pode chamar de Trave. Gente, esse foi o vídeo sobre o Verlão, esse foi o último vídeo da nossa série de músicas em francês, falando sobre a língua francesa. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei trazer aqui é, o máximo do que eu consegui pesquisar e do que eu consegui lembrar com, com a minha experiência, minha vivência em francês. Mas qualquer coisa que vocês puderem complementar, eu vou ficar muito feliz de estar vendo o comentário de vocês aqui embaixo. Beleza? Muito obrigada por vocês terem me acompanhado mais uma vez. Eu sou a Fernanda e eu vou estar sempre falando de francês aqui no Coquetel F. Até a próxima, pessoal! Tchau!